Todos que quiserem serão salvos, mas eu volto a dizer, nem todos querem. Nem todos querem se submeter ao Senhorio de Cristo. É muito fácil dizer, ah, eu sou cristão, eu sou crente, eu sigo a Jesus. Mas será que o frequentar uma igreja é seguir a Cristo? Não é apenas isso. Seguir a Cristo não é só frequentar uma igreja. Seguir a Cristo é viver a Palavra. E aqui eu vou dizer uma coisa para você com muito carinho, é viver tudo o que ela ensina, tudo o que ela ensina. Nós cristãos não podemos ser seletistas, estar dizendo que eu creio no Novo Testamento e não sigo o velho. Da onde saiu essa ideia que o velho foi abolido? O cristão genuíno ele segue toda a Bíblia estão agora trabalhando contra a Bíblia. Satanás tem usado homens para colocar a palavra de Deus por terra. Inclusive o que está na moda agora é acreditar que Gênesis é alegórico. De fato não houve um Adão, isto é uma alegoria. Se não houve um Adão, não houve um Éden, não houve um Criador. Aí nós somos produtos da evolução. Eu não acredito em religião que começa a querer dizer que a Bíblia isso presta e aquilo não presta. Eu não acredito numa religião que passa a crer no evolucionismo, abandonando a ideia de Deus criador. Eu não acredito nessa igreja. Eu acredito numa religião que crê na literalidade do Gênesis, de que nós viemos das mãos de Deus e um dia voltaremos para ela. Se você um dia pretende entrar nessa cidade, você tem que conhecer esse livro, você tem que viver a ética do reino que aqui é ensinada. Você não pode ser um cristão superficial, você tem que mergulhar na palavra. E sabe o que está acontecendo hoje? Nós temos um cristianismo, principalmente no Brasil, onde as pessoas estão viciadas em ir para a igreja e esperar revelações dos pastores. E os pastores vêm com suas revelações mirabolantes, detalhes de pecado da vida desse e daquele. Quem disse que Deus vai revelar o meu pecado para algum pastor? Quem disse que Deus vai revelar o seu pecado para alguém, para trazer você a público, a sua vergonha? Deus não trabalha assim. Deus não vai trazer revelação para ninguém, a não ser o que está revelado nessa palavra. Mas enquanto o povo está envolvido nessa história de que todo culto tem que haver revelação, ninguém estuda a palavra e a gente está arriscado a perder o céu por falta de conhecimento. Você vai em outras igrejas, fala em exorcismo o dia inteiro, todo culto tem exorcismo. Exorciza do início ao fim, e aí exorciza na segunda, na terça, na quarta... Eu pergunto, onde está Deus nessa igreja? Se todo dia o diabo está lá, cadê Deus nessa igreja? Onde Deus está, o diabo não pode estar. Agora, todo dia que você vai, tem diabo na igreja, tem demônio na igreja. E enquanto as pessoas estão lá e o diabo brincando com elas, a palavra de Deus permanece fechada, ninguém estuda, ninguém sabe nada. O que dizer do falso dom de línguas que você vê por aí todo mundo começa a falar línguas ao mesmo tempo, ninguém sabe o que está falando, ninguém entende o que está sendo falado, e enquanto passamos o culto inteiro, nessa balbúrdia, nessa confusão, a palavra permanece fechada. Meu amigo, minha amiga, nós temos um céu a alcançar e um inferno a evitar. Eu não posso mais perder tempo, nem você perder tempo, com coisas assim em nossos cultos. Nós temos que parar para estudar a Bíblia, nós temos que buscar a direção do Espírito Santo, saber a vontade dele para a nossa vida. Já outro segmento religioso só fala em cura é cura divina o tempo inteiro, vem e você vai ser curado, se houvesse cura divina nessas igrejas, não haveriam filas nos hospitais, as pessoas estariam lá nas igrejas para serem curadas, mas não acontece cura, é coisa nenhuma, muita história, muita conversa, nada de coisa séria, e o que dizer da teologia da prosperidade, que só ensina as pessoas para vir para a igreja para enriquecer, e tem hoje uma gama de cristãos no Brasil que só procura igreja para ficar milionário, para ficar rico. Quem disse para você que a Bíblia prometeu isso? Você está esquecendo as palavras do Cristo? Jesus falou assim, as ovelhas ou as raposas têm os seus covis, as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem aonde inclinar a cabeça. É esse Cristo que você está sendo chamado para seguir. Quem disse que Ele prometeu para você ficar milionário? Aonde está isso na Bíblia? Cristo disse o contrário. Você quer vir a mim? Negue-se, tome a sua cruz, siga-me. Para o jovem rico, ele disse o quê? Vende tudo o que você tem, dá aos pobres. Não é pecado ser rico. Deus pode dar essa bênção para um e para outro. Agora não querem ensinar na igreja que todo mundo que aceita Cristo vai ficar milionário, porque a Bíblia nunca prometeu isso. Mas o que se vê hoje é essa teologia da prosperidade cegando as pessoas. E as pessoas estão se tornando cristãs pensando na conta bancária e não sabem nada de Jesus Cristo, não sabem nada da Bíblia, não estão se preparando para o céu. Você entende quão sério é o assunto, quão longe estamos da verdade, quanta coisa precisa ser mudada. 3FGS Inscreva-se no canal